Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Vocês <risos> estão me mostrando o que é isso? Eu estou te mostrando o que é isso, isso aqui é uma filmadora Estou filmando você Hoje nós vamos ensinar a vocês a manutenção em bicicleta protetiva contra ferrugem da maresia É isso aí Esse vídeo de hoje eu vou dividir ele em duas partes. Na primeira parte nós vamos dar um pedalzinho curtinho por Bertioga. Nós vamos mostrar a colônia do SESC, ciclofaixa. e a travessia da balsa Bertioga-Guarujá e de volta. E se você quiser pular direto para o trecho do vídeo que fala sobre a limpeza e manutenção da transmissão e corrente para evitar ferrugem de maresia, pula direto para os 7 minutos, que a partir dali é que eu vou estar fazendo o tutorial.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 sentindo a brisa do mar e escutando o barulho das ondas é sempre tudo de bom. Nós vamos apresentar para vocês a balsa Bertioga-Guarujá hoje. Você vai vir comigo e vai atravessar essa balsa. É uma forma de eu levar você para passear de barco de graça. A história é a seguinte, Bertioga é continente e Guarujá é uma ilha. Então nós vamos de balsa atravessar o rio Itapanhaú e chegar no Guarujá. trouxe você pra passear de barco, hein? Barco particular, Antônio. Trouxe você pra dar uma volta de barco. Vem na... Vem na casa da Praia, da passeia de barco, é assim aqui. Só esbanjando, só esbanjando. Depois de atravessarmos de Balsa para o Guarujá, pedalamos um pouquinho pelo Parque Serra do Guararu até a Marinas Nacionais e voltamos. A balsa Bertioga Guarujá pertence ao sistema Travessias do Dersa. Funciona das 6 da manhã até meia-noite e 30. Tem uma capacidade de 36 carros por hora e ela é gratuita para pedestres e ciclistas. Fim da pedalada, foram 17 km e 300 metros. Levamos 2 horas e 20 no total, mas pedalamos apenas por 1 hora e 19 minutos. Agora fiquem com o tutorial como preservar sua transmissão contra a ferrugem da maresia. Então vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui na praia, para que a maresia não acabe com tudo. Dá para ver, ó. A corrente está bem sujinha. Pega um pouco de areia. Então vamos cuidar disso. Eu jogo água antes de jogar o desengraxante. Essas duas bicicletas são 2.10. Esse desengraxante aqui é o go. Aí. aí, deixa eu dar um desengraxante aqui, para tirar a sujeira mais grossa e tirar o, o óleo velho da corrente. Deixa ele agir aí, daqui a pouquinho eu volto e a gente dá o um retoque final protetivo. Detergentezinho, ó. Roda um pouco para trás, Felipe. Se você tiver um amigo doutor, ele te arruma um quantas escovinhas dessa aqui você quiser. Porque no centro cirúrgico usa uma para lavar a mão por vez e joga fora. Se tiver um amigo médico, pede para ele. Se tiver um amigo que trabalha no hospital, pede para ele. Não vai dar problema para ninguém te arrumar uma escovinha dessa aqui. Olha olha o tanto tá pingando aqui, Felipe. Dá uma olhada. Mesma coisa na outra bicicleta. Dá uma caprichada no cassete aqui, ó. A cor da espuma. Água, gente. Coloca aqui dentro da corrente, ó. Coloca água aqui por dentro da corrente enxágua a corrente inteira, ó. Vamos ver a sua desmunda. Ah, lá a mágica, ó, acontecendo. Roda o pedal lá, perigoso. Olha lá, olha lá, a cor da água. Água aqui por dentro, bastante. Pronto, a parte de limpeza tá pronta. Daqui para frente é que a coisa vai complicar, porque a maresia vai pegar na fulige de ferro que ficou ali e vai enferrujar daqui para frente. Então tem que secar a corrente e passar o WD. Aí pronto, ela não, não enferruja mais. Ah, mas não vamos deixar secar, né? Pode deixar também... Ah, deixa secar, depois eu passo o WD. Se você tiver com pressa e não tiver tempo de deixar a corrente secar, um pano bem forte assim, ó, para tirar o grosso. É isso aqui, colocar esse lube aqui, ó, que vai espelhar a água e evitar ela de enferrujar até ser usada a próxima vez na praia. Muito cuidado para esses produtos de spray não pegarem em nada do seu freio, nem no disco e nem na pastilha. Câmbio e cassete. Rodaninha, câmbio da frente e nas coroas. Deixa quieto isso aí. Antes de você usar, você aplica a cera. Vamos da frente e as duas coroas. Pronto! tá feita a proteção contra a maresia da bicicleta na praia. Espero que vocês tenham gostado. Fica comigo que você vai gostar. <risos>